é o Tavim, que antigamente era a revelação Não é mais criança, não rima nada A ah, essa é, vai fazer, eu já vou fazendo assim Pra você aqui também tem, mas calma, vai ficar ruim Na verdade eu confundi, você não é sujeito homem O Thiago já perdeu, aí mandaram o pior clone ah, Tô mandando, rima boa agora, eu chego improvisando Eu te explico uma coisa, meu mano A história que ele fez pequeno, você não faz nem daqui 10 anos Beleza, aí, cê falou de tique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 na moral, sua mente tá presa, é SLEEP LOCKDOWN SLEEP LOCKDOWN, SLEEP LOCKDOWN Mas SLEEP LOCK LEDITBA melhora o gramatical Esse cara é fraco, rimando no instrumental j sempre ah. foi clone, nunca foi original Eu, eu, eu nunca fui original, pega esse co... Ah, curma sim, eu vou chegando, eu vi só parte. Ah, você tá ligado, mandando improvisado Você é Detroit, eu sou Chicago Bull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 Te de canivete e chuauas de fuzil. Ah! Você entende? Cala sua boca. Quebra é bem se você não é sagaz. Eu vou matar o girassol e o sol que não gira mais. Ah! Calma que eu vou guardar no meu bolso. Porra, aí eu vim com o suído e vou te mandar lá no poço. Ah! Se andar de mano, eu te mato. Eu te trataria e sou sincero. Ninguém O seu é 1.000 um mil. Só que conteúdo? O seu é zero. Só pra perceber, e na sua frente eu mando se foder Pedro de que eu sou favela igual você E se precisar eu pinto mais do que você Tá me entendendo? É desse jeito que eu faço rima e você é baba ovo Pode matar, pode me arrancar, cê mata o um girassol que eu renasço de novo Tá me entendendo? Eu causei o seu fim Eu não sou o único girassol Olha o tamanho desse jardim Morre. Todo dia é o Cristo renasce. Todo dia, quando eu rimo, garanto que vocês dois correm. Cê tá incomodado com o som? Pode pareado. Isso é complexo, diga e que voa perto demais do sol e saiu foi queimado. Ah, você é o um Girassol, ele é Tron. Por isso o papo é pra mim. Pede na Sasreck, eu pergunto quem é o Preto é flow que se cheire sim. oitão toque um microfone atira, que, que é a palavra lírica que consegue matar ou salvar uma vida, por isso que é arma brasileiro, então eu mantenho o passo na calma, é arma sim arma da mente, aquela que acerta a mente a alma, arma da mente eu vi, do início até o fim engatilhada, clic, crack, toque, toque, a bola era divertir não acertar, então eu te falo que agora vocês não tem Girasol, eu fiz isso por você e joguei no teu caixão. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Sabe que eu, eu faço magma na hora? É sem receio, mas é do baile. Eu sou do fraile, toma meu dedo do meio. Oh! Oh! Eu sou magma agora Aplicadura meu mano que você ganha ponto Hoje nós tá esplacando o altar Não vai ter discurso ah, Se tu não ta tá esplacando, tá duvidando há muito tempo Com certeza sai o dedo do meio Dedo do meio não é argumento Quando sempre a minha levanta E eu faço meu improvisado Agora tomando teu dedo dedos meio Depois ele fala é no cu do prado eu rato, Tá ligado é escuro A minha fruta ali só tem cavaço Juro que você toma picoco Tá ligado? É igual o Hancock Tá bebendo a minha rima do. Muda nem cara Tá ligado que você apanhou É o contrário, você não é otário Você é um otariô Eu vou aparecer, é Você vai é apanhar e é pra favela Esse dedo eu vou botar na sua boca Pra você se pucala ela Você é um otariô, eu vendo do gueto Você é um otariê Porque eu respeito o plano minuto não, Porque eu faço a rima E não a é brincadeira O espírito ficou em 2016 Junto com a sua carreira Cadê a, sua? Cadê a sua carreira? Você chama ele de Otarie, Só que se apoia pro cante Não me contarei é. Por isso eu vou reparar. parar Eu vou te matar o seu corpo Ninguém contará Pode ser até com otariê Sabe bem que eu mando pra tu. Eu tô rimando em francês, ganhou um ganho de vocês, e é meu de boku Vou fazer a minha elevada Entendeu MC Como que o cara não tem uma carreira? e foi dando o nome em cima do Luvin ah! Carai, sem maldade vai embora Como que o cara das antigas fez o nome que chegou agora? Tá suave, pai, você ficou no base Você quer conhecer o nome do prato? Foi te bateu nessa primeira fase ah, ah!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 Vem, família, vamos que vamos. Vamos deixar ele correr, não? Vamos! Vamos! Vamos! Você é a presa e a gazela Volta pra sua casa Você é estilo gazela Eu sou estilo Mufasa é, Por isso não se nutre Mas é estilo Mufasa Vira carne de abutri Ei, você tá entendendo? o ir pra em cima Não vai E fio, cê só tá com a cabeça quente. É. Eu tô com a cabeça quente e por isso eu esquento esse mar de gente. É o projeto dos amigos, protege e cê detesta. Sou como um Purupira, eu sou o rei da floresta. Rei ah. da floresta é evidente. Purupira, não anda pra trás, acha que tá andando pra frente. Agora entendi, você é o Simba, então pode ir pra Simba, tá vendo tudo isso? Você não pode colar. Ah. Até o equipamento viu sua energia negativa Então, agora eu vejo se me leva a sério Será é que vão ter grana pra pagar seu cemitério? Acho que sim, mas mano, só situação é precária Talvez você tenha um estilo até dono de funerária Mas tá de boa, porque hoje eu preguei o um ingresso Você nem vai morrer, tá vivo pra assistir meu sucesso Jogaram com o Beto, porque é sua zona de conforto Você não me atacou nada, parece que o Léo tá morto Ele falou de mim hoje Isso é uma operação O Dr. Doctor G. Tô igual o Brenos? Ai meu Deus do céu, esse cara tá rimando e eu não tô tremendo. Sem maldade, contra você eu não decoro, eu degolo. Peita da suvenil, eu sou o lance Luke Scholar. Você que que batendo feito, eu falei isso é a real favela. Então faz o seguinte, luta contra o sistema Ensina cena ali o dar um rolê lá em Diadema. Oh! Vem, vem, oh, oh, oh, oh. Olha quem tá, quem Ele é tá bom. Cê não é nada. Então, se é a primeira que hoje vai ser caçapada. Ele fala que eu sou playboy, pelo amor e vai Só porque eu não hoje rolou no carro do papai. Oh. Rima zoada, me dá até pena. Eu tô olhando pai, você no que fez o sistema.